Estamos começando mais um Trabalho em Revista, uma produção aqui do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Veja nesse programa. Quais os cuidados que se deve ter em locais de trabalho com ruídos e barulhos? Mas é bom né, usar esse aparelho aqui que evita, né? Quais os critérios para uma demissão por justa causa e os casos em que ela se aplica? Conheça também sobre o benefício do Vale Transporte. E em estúdio, assista a uma entrevista com o juiz Marcos Barroso, membro da Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista. Ele fala sobre como são utilizadas as ferramentas eletrônicas para encontrar bens dos devedores. Tudo isso agora no Trabalho em Revista. Você sabia que a ansiedade, o estresse e as dores de cabeça podem estar relacionadas ao ambiente de trabalho? Essas são algumas consequências de atuar em local com barulhos, por exemplo. Veja como se prevenir e evitar problemas ainda mais graves. Esse ruidinho irrita, não é mesmo? Imagine esse ruído 8 horas por dia, todos os dias de trabalho. Se imaginar já é desagradável, na prática... É ainda mais complicado, pois pode prejudicar a saúde do empregado. Aumento de pressão em, em senhoras e mulheres, tá? pessoas do sexo feminino, pode ocasionar, é, desregular o ciclo menstrual, pode acontecer isso, devido ao estresse que a pessoa está. No homem, pode chegar a causar impotência, também devido ao estresse. Para garantir qualidade de vida aos trabalhadores expostos a ruídos, o Ministério do Trabalho obriga o estudo das condições ergonômicas. Sabendo das possíveis consequências para a sua saúde, o Fábio, que trabalha no ramo gráfico há 17 anos e está exposto a fortes ruídos, não se esgruda do fone de ouvido nem para dar entrevista. Mas é bom né, usar esse aparelho aqui que evita, né, porque o problema no ouvido realmente não tem cura, né? você perdeu a audição, nunca mais. A responsabilidade em tomar os cuidados necessários para garantir a saúde também é de quem contrata. E a gente leva isso muito a sério e procura cuidar muito bem disso, porque infelizmente nem todos os colaboradores, nem todos os funcionários têm uma completa consciência da importância do uso disso. Né? Então a gente enquanto empresa faz um papel fiscalizador muito grande é, acerca disso. Além do uso devido dos equipamentos de segurança, esse exame de audiometria que eu acabei de fazer é simples e necessário para o profissional identificar se ele possui uma perda auditiva e se ela está relacionada ou não ao ambiente de trabalho. Perdas que não são PAIR, em alguns casos tem cura sim, mas a PAIR é mais difícil, por isso que é melhor prevenir do que tentar remediar. Agora vamos falar sobre um assunto que preocupa muito o empregado, a demissão por justa causa. Essa situação só acontece quando alguma atitude cometida pelo funcionário prejudica a empresa. Mas isso não ocorre em qualquer situação. Patrões e empregados devem estar atentos em como proceder nesses casos. Confira na reportagem. Determinadas faltas graves provocadas pelo trabalhador podem gerar uma demissão por justa causa. Em casos assim. O prejuízo não é só da empresa, ele também perde vários direitos na rescisão, como recebimento de aviso prévio, liberação do FGTS e do seguro-desemprego. As causas que dá ensejo sejo a justa causa estão previstas na CLT, mas precisamente no artigo 482 e suas respectivas linhas. Mas mesmo que o trabalhador tenha atitude que justifique a demissão por justa causa, ainda assim é preciso que o empregador tenha cautela para que essa demissão não vire uma condenação contra ele próprio. Na distribuição da prova, a justa causa é a prova do empregador. Milene é responsável pelo setor de recursos humanos dessa empresa. Estando à frente de uma função tão delicada, ela conta que já teve funcionários demitidos por justa causa. Não é a forma que a empresa gosta de estar de tá demitido um empregado, mas às vezes é necessário. A demissão por justa causa deve ocorrer imediatamente após constatar o fato e ter feito a devida apuração da falta grave. Para muitos, essa forma de demissão registrada na carteira de trabalho é indesejada. Precavida, Ellen procura seguir à risca as normas da empresa e manter boa conduta. Bom, independente da, da empresa onde eu estiver, é, eu costumo seguir as normas e regras pré-estabelecidas e cumprindo os horários, mostrando resultados, seguindo uma hierarquia. A gente vai para um rápido intervalo, na volta você vai saber mais sobre o Vale Transporte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 Estamos de volta e agora vamos falar sobre como funciona o benefício do Vale Transporte. É um direito de todos? O valor é incorporado ao salário? Confira! O Vale Transporte é um benefício que o empregador antecipa ao empregado para cobrir despesas de deslocamento da casa para o trabalho e do trabalho para a casa. É obrigação do empregador desde que o empregado faça o requerimento. Para muitos... O valor ajuda na economia no final do mês. Me sobra no final do mês a faixa de 120 reais por aí. Ajuda bastante. Nas ruas de Cuiabá, é fácil perceber que a maioria reconhece o motivo do benefício. Desde que eu comecei a trabalhar, nove anos. Porque é um direito do trabalhador. É o direito do trabalhador, né? Mas, ao contrário do que parece, o vale-transporte não é um direito de todos os trabalhadores. Em alguns casos, o benefício não pode ser fornecido, ou então, não ser interessante para o trabalhador. Porque eu tenho carro, eu não recebo. Eu não uso vale-transporte, porque eu, já, eu não, não pago mais a passagem. Mesmo sendo descontado 6% do valor fornecido na folha de salário do funcionário, esse benefício não tem natureza salarial. Não incorpora a remuneração do empregado para qualquer fim, não serve de base para o FGTS ou qualquer outro cálculo salarial. Trabalhador aparece embriagado no serviço, causa confusão e leva a justa causa. Essa e outras notícias da Justiça do Trabalho você vê agora no Giro da Semana. O Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso decidiu que a alimentação fornecida a um trabalhador de uma empresa agrícola de Primavera do Leste não deve integrar o salário quando houver contrapartida do trabalhador, mesmo que o valor seja irrisório, conforme entendimento das Cortes Superiores. Segundo o trabalhador, ele recebeu durante todo o tempo em que trabalhou na empresa uma cesta básica no valor de R$ 200,00, resultado de um acordo coletivo de trabalho, além do fornecimento de almoço e janta no local de trabalho. Por isso, buscou a integração de R$ 400,00 por mês em seu salário. Conforme o relator do processo, desembargador Tarcísio Valente, para que a alimentação fornecida pelo empregador configure salário, são necessários dois requisitos, a habitualidade e a gratuidade. Assim, se o benefício for oferecido eventualmente ou se for descontado uma contrapartida no Lolerite, a parcela não será considerada salário in natura. O TRT de Mato Grosso liberou, entre 2015 e 2017, aproximadamente 18 milhões de reais relativos a 179 precatórios de entes públicos. Os precatórios são uma espécie de requisição de pagamento de determinadas quantias na qual a Fazenda Pública foi condenada em processo judicial. De 2015 a 2017, também foram pagas 339 requisições de pequeno valor, que são aqueles créditos de até 60 salários mínimos. Eles totalizaram aproximadamente 3 milhões de reais liberados pelo Tribunal. Por determinação do artigo 100 da Constituição Federal, o pagamento segue uma linha definida por critérios objetivos como natureza e antiguidade, que é gerida e controlada pelos Tribunais de Justiça do País. Os recursos são provenientes dos repasses que os poderes estão obrigados a fazer mensalmente, em percentual não inferior a 1% da receita corrente líquida. Após ser flagrado embriagado em pleno horário de serviço, o trabalhador de uma empresa responsável pela construção de hidrelétricas em Mato Grosso foi demitido por justa causa. Apesar dos argumentos apresentados na Justiça do Trabalho para reverter a decisão da empresa, a segunda turma de julgamento negou, por unanimidade, o pedido do trabalhador. As testemunhas levadas a juízo apresentaram um vídeo do trabalhador discutindo com os seguranças da empresa. As imagens constatam que ele estava visivelmente embriagado e alterado, comprovando o mau procedimento no local de trabalho. O relator do processo no tribunal, o juiz convocado Aguimar Peixoto explicou que a questão discutida no processo não foi da doença alcoolismo, que possui uma abordagem diferenciada diante da necessidade de tratamento médico, mas simplesmente de um episódio de embriaguez que culminou na dispensa do autor. No próximo bloco, vamos falar sobre as ferramentas eletrônicas para encontrar bens dos devedores de processos trabalhistas. O assunto é o tema da entrevista com o juiz Marcos Barroso. Ele é membro da Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Não saia é daí, que a gente volta já.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 criança está segura trabalhando. Muitas estão em condições próximas da escravidão. Não ajude a perpetuar o trabalho infantil, criando um ciclo vicioso da pobreza. Essa realidade precisa mudar. Nem a rua, nem o trabalho. Crianças devem brincar e estudar. estamos de volta com o trabalho em revista encontrar bens dos devedores para quitar os processos que tramitam na justiça do trabalho é um desafio para fazer frente a ele o judiciário tem se utilizado cada vez mais de ferramentas eletrônicas para falar sobre isso a gente conversa agora com o juiz Marcos Barroso membro da comissão nacional de efetividade da execução trabalhista do CSJT doutor Marcos Barroso obrigada pela sua presença aqui que ferramentas tecnológicas são essas, doutor? Bom, além das ferramentas que tradicionalmente já são utilizadas, né, o judiciário está sempre em busca de novas ferramentas que se adequem à realidade que os executados vêm é, apresentando para escapar das outras ferramentas. Então, nós temos aí, como exemplo, é, dossiês integrados, nós temos relatórios de inteligência financeira, e agora a, a, a ferramenta mais, vamos dizer, eficiente que existe no Poder Judiciário, que é o SIMBA, que é o Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias. Né? Antes da gente falar, esses são os novos? Sim, esses então, são os novos. Antes da gente falar dele, doutor, para quem está nos assistindo, que outras ferramentas a Justiça do Trabalho já utiliza nessa tentativa de buscar o bens, dinheiro, de quem deve ao processo trabalhista? É, Ela utiliza os convênios com o Banco Central, né, que é o, o Jude para bloqueio de valores, o CCS, que é uma pesquisa de clientes dentro do Sistema Financeiro Nacional, o Renajude, que é nós no CSJT a gente recebeu, fiz, firmamos o um convênio recentemente para reescrever o programa, tornando ele bem mais eficiente e funcional, e a base de, de dados da Receita Federal, que está no InfoJude, né, que são declarações de renda, operações com imóveis, ITR, dados cadastrais e declarações de imposto de renda de pessoas jurídicas. Esses são já existentes. E com todas essas ferramentas ainda tem esse volume de processos ainda na fase de execução que não consegue concluir, doutor? Sim. É, a, a, a questão é que as ferramentas elas têm uma abrangência e a gente identifica que hoje existem assessorias especializadas em como a pessoa se desvencilhar da, do alcance dessas ferramentas. São assessoramentos que comumente se vendem como blindagem patrimonial, Planejamento tributário, planejamento sucessório, proteção patrimonial. E é, tem planejamentos que visam a mera elisão fiscal, né, que é ganhar mais pagando menos impostos dentro daquilo que a lei permite. Mas, infelizmente, também tem aqueles, aqueles ensinadores, aqueles coachings que trabalham com os devedores no sentido de realmente Como o diluir o patrimônio da pessoa. É, de maneira que esse patrimônio seja dificilmente localizado. Aí entram essas novas tecnologias que o senhor falou anteriormente. Sim, a, a, as novas propostas né? Elas têm exatamente por finalidade preencher esse vácuo, esse gap que vai sendo deixado ao longo do tempo, com o desenvolvimento de metodologias para ocultar o, o, os bens. Então, a gente vai reestudando o que acontece? A gente vai estar sempre fazendo uma análise, um feedback dos nossos procedimentos. Aquilo que está começando a ficar ineficiente, a gente começa a trabalhar pela eficiência. O senhor falou SIMBA e outros dois. É o SIMBA, que é o Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias. É, para as pessoas terem uma referência sobre o SIMBA, tanto a Lava Jato quanto a, o mensalão eles estão estruturados em duas ferramentas básicas, que são as escutas telefônicas, que é o CITEL, e a pesquisa de movimentações financeiras, que é o Simba. O Simba é o carro-chefe, é o esqueleto dessas operações. E já está funcionando em toda a Justiça do Trabalho, doutor Simba? Desde setembro de 2014, está disponível para todos os juízes de trabalho de todo o Brasil. E isso deu efetividade, doutor? Já é possível mensurar isso? Sim. É, tem vários, a gente tem vários relatos de pesquisas é, de colegas que estão utilizando a ferramenta e que falam que o Simba foi essencial para ele solucionar o processo, para ele pôr fim àquela execução que estava se arrastando há anos, que foi o Simba quem descortinou a realidade para ele, e através dessa realidade que apareceu, ele conseguiu ter é, as melhores opções de dentro da legalidade, isso é importante lembrar, é, dentro da legalidade, com fundamento nas leis vigentes, nas normas vigentes, ele conseguiu dar uma solução jurídica para o problema do não pagamento. A Lei do Simba, outras duas ferramentas o senhor estava falando. É, uma delas é o, são os relatórios de inteligência financeira do COAF. O COAF é um órgão de inteligência financeira do Brasil, que atende vários órgãos. Ele, ele congrega a Fazenda Nacional, Polícia Federal, Ministérios Públicos, Receita Federal. E ele recebe dos obrigados comunicações. Por exemplo, uma pessoa que vai a um banco e faz uma TED superior a 100 mil reais, ela, sem precisar de nenhum outro tipo de desdobramento, ela vai ser comunicada ao COAF. Alguém veio aqui e fez uma TED superior a 100 mil reais. É, por outro lado, se uma pessoa vai a uma concessionária com 50 mil em dinheiro e quer comprar um carro de 50 mil, a concessionária vai vender o carro. Mas acontece que a concessionária é uma obrigada que tem que informar aquisições de veículos superiores a 35 mil reais pagos em espécie. Então esses obrigados, eles alimentam o Banco de Dados do COAF. Que agora está à disposição da Justiça do Trabalho. Exatamente. Doutor, além desses, dessas ferramentas tecnológicas, é, recentemente aqui a Justiça do Trabalho em Mato Grosso, inclusive, firmou convênios com cartórios, com Instituto de protestos é, e tem a, no, a novidade também, agora recente, de inclusão de nome no SPC. São atitudes também, são, são iniciativas que ajudam? Sim. É... O que, que acontece? O protesto ele é uma ferramenta, é um, é um ato jurídico, né? e o protesto jurídico é uma ferramenta que ele tem importância e relevância extraordinárias para a execução. Porque a finalidade de um protesto é tornar pública a condição de devedor. E a justiça, tentando é, entregar uma jurisdição de maneira segura, permitindo que as pessoas que vão realizar negócio com outras pessoas, elas tenham referência se elas estão realizando negócio com uma pessoa que não tem problemas na justiça ou que tem problemas na justiça, é a alegação da boa-fé, né? Eu adquiri esse bem de boa-fé, eu comprei esse bem de boa-fé. Uma maneira, assim, bem, bem direta e bem pontual da pessoa saber se uma outra pessoa está ou não com problemas na justiça e avaliar se compensa os riscos daquela compra ou não, ela procurar os cartórios de protesto, porque o, o protesto ele torna público a condição de devedor. Se a pessoa já é ciente de que uma outra é devedora, ao adquirir um bem dela, a única coisa que essa pessoa não vai poder alegar é que o adquiriu de boa-fé. Ela pode alegar que adquiriu de forma consciente, sei que ela era devedora e mesmo assim resolvi comprar. Doutor, há uns anos já, se tem falado, tratado na Justiça do Trabalho como um todo, também nessa tentativa nessa busca de executar as decisões, né, fazer o dinheiro chegar na mão do trabalhador, o pagamento em audiência né, do cartão de crédito. E é uma, pergunta que, assim, é uma questão que a gente pensa com muita frequência. Né? Todo lugar aquela, a, a, é possível pagar com cartão de crédito, débito, com a maquininha. Não, não seria uma possibilidade de resolver mais rapidamente, parcelar o débito, passar o cartão de crédito e resolver? Sim, seria. É, foi uma experiência que começou no Tribunal Regional do Trabalho do Pará, uma experiência de sucesso. Ela é, uma, é um facilitador para todos os partícipes do processo, tanto para o Poder Judiciário, tanto para o devedor, quanto para o queridor, porque o banco, uma vez finalizada a operação do cartão de crédito na audiência, o próprio banco que recebe o pagamento se encarrega de distribuir o dinheiro. Ele entrega o dinheiro que é a parte referente ao trabalhador, a parte referente ao fisco pelos custos do processo. Se tiver que pagar perito, ele faz o pagamento dos peritos. Então é, é proveitoso para todo mundo. Qual que é o, o detalhe de o cartão de crédito não estar funcionando hoje, inclusive no Tribunal da 8ª Região? É a necessidade de adequação do, dos sistemas do cartão de crédito em audiência ao processo judicial eletrônico. O PJE, que é o Exatamente. E tem perspectiva, doutor? Sim, é, voltou-se a trabalhar na construção de um módulo para o processo judicial eletrônico que seja possível é, receber pagamentos por meio de cartão de crédito. E aí, essas e outras ferramentas, a gente acabar com essa história de ganhou, mas não levou. Sim, o cartão de crédito é uma, uma garantia para quem vai receber. né? Quem paga, adquire, se, ela, se a pessoa utilizou o cartão para pagar e ela, de repente, tiver uma dificuldade financeira e não conseguir o pagamento, ela adquirir um problema, porque os juros do cartão de crédito são superiores a 400% ao ano. Então, mas quem é, vai receber, a instituição financeira que forneceu o cartão de crédito, ela se torna como, ela se torna responsável por cumprir o pagamento em né? honra. Então, as perspectivas são boas de um modo geral de se avançar nessa área da execução? Sim, a justiça tem trabalhado, é, em estudos é, sobre modos de operação de devedores que utilizam de técnicas para ocultação. O Judiciário tem criado núcleos de inteligência, são os núcleos de pesquisa patrimoniais, para poder dar assessoria ao próprio Judiciário na identificação de bens de devedores mais, é, vamos dizer assim, com melhor assessoria para ocultação de bens. Tem trabalhado em ferramentas, em sistemas, e a perspectiva é boa. É a gente conseguir pagar, todo mundo. Se Deus quiser. Não adianta a pessoa ter um papel para levar para casa, né? Falar assim, eu ganhei uma sentença. E que que... ela não quer o papel, ela precisa do dinheiro para sustentar ela e a família dela. Dr. Marcos Barroso, juiz do Tribunal do Trabalho de Minas Gerais e membro da Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista. Muito obrigada pela sua participação.